Ei, tentativas e ninja, seja bem-vinda mais o um vídeo E hoje eu tô aqui com um vídeo especial Feliz aniversário por Tadark, que tá completando 18 anos Nesse momento, ele vai fazer 19 amanhã, tá? Então, eu tô aqui com o IGO, um jogo que ele tanto gosta Que ele mais ama nesse mundo, entendeu? E eu tô gravando por ele, eu gosto muito dele, ele sabe disso Na verdade eu amo ele mesmo, gente, Que a vida é muito curta, entendeu? a gente não falar isso Então eu tô aqui pra jogar um jogo de carta Vamos lá, o que é melhor descrever esse personagem? Eu não sei como jogar esse jogo, esse jogo é muito difícil pra mim Mim. não é igual o clube Pingo de, do jogo de carta que é fácil, na moral e ele tá, ainda tem que me ensinar muita coisa, então um pouco que eu aprendi, eu já esqueci o que ele me ensinou, tá, eu não assisti nenhum vídeo como fa fazer isso, mas eu vou jogar do mesmo jeito, o que é melhor descrever esse personagem receber um pendente do pai receber uma bicicleta de uma familiar receber uma tornozeira da mãe, olha ele tem um bracelete, por que ele receberia uma tornozeira da mãe, na moral ah, eu errei gente, que tipo de cara de magia é esse? eu não vou saber, né, mas aqui tem um cavalo, parece o, da, o cavalo do capeta e tem um... Tem um quê aqui, gente? Não dá pra ver nada. Magia continua. Magia continua. Eu erro tudo, gente. Vamos só mais uma. Qual é o nome desse personagem? Ó, tá com cara de... Sim. Jesse, não é. De... De... De... De... De... Eu acho que é Jesse. Falei Jesse, não é. Eu acho que é Jazzy. <risos> eu tô com um segredo com ele sobre esse jogo. Eu não vou falar. Eu tô magoado com ele. Eu tô muito magoado. Mas eu não vou falar o segredo. Porque eu não quero estragar. Porque eu sou o verdadeiro, entendeu? E ele me fez fazer também. Eu poderia muito bem chegar aqui e estragar. Porque eu tô muito magoado com ele, Magia. Foi honrar, embora dá erro Valeu, Konami. Olha que lindo o nosso jogo. Então, vamos reiniciar aqui de novo, né? Pra dar erro de novo, com certeza. Eu tava... Não sei o que aconteceu com o citador, que ele ligou sozinho. Não queria ligar. Eu falei... Por isso que eu não tava gravando, gente. Trazer vídeo de Clube Pingo e tá? Mentira. Só vou trazer vídeo de UGO agora, E esse jogo que eu, eu queria trazer um pro canal. Não por causa dele, também porque é legal jogar um jogo de carta. Inclusive, tem... Ah, agora vai aparecer um bocado de bagulho aqui, gente. Eu tô no nível... Nem lembro, mas apareceu na tela. Nem vi. Ele disse pra me fazer outra conta, mas eu não vou fazer Que não tem como Pela Steam Só tem como pelo celular Agora Isso, inclusive Esse jogo eu disponível pra celular Pela Steam Inclusive vai no canal dele pavô, Pra gente bater a meta De 100 milhões 100 milhões não gente Eu tô nervoso Tem mil né 100 mil né? De 100 inscritos Na moral Gente eu não sei O que tá acontecendo hoje Vou ter que dar pausa. E eu também não quero Recomeçar tudo de novo Só se virar uma série do canal Vocês gostarem Com certeza Vocês não vão gostar vocês não gosto de nada aqui o do Pokémon faliu também O vídeo do Pokémon Meu Deus, é muito anúncio E eu vou jogar aqui Pra ver se eu aprendi mesmo Aqui nessa certa interrogação Você recebe ouro E chave desse portão aqui Pra batalhar Duelar, né? Pra subir de nível Subir de nível não Ganhar diamantes E moedas Aí você pode batalhar com essas crianças aqui FDP E eu vou batalhar com elas Pra ver se eu aprendi alguma coisa aqui, ó eu Vou coletar é Mais ou menos o que eu aprendi, gente Eu tô no nível 13 Não vou contar o segredo Como eu cheguei nesse nível 13 Que não foi fácil eu aguentei muita RR calada Recebi tudo aqui, ó Diamante Recebi um item Então vamos lá batalhar com uma criança Vou batalhar com essas três crianças que estão aqui Ó, o que é uma invocação Link? Não quero saber Eu nunca leio essas coisas, na moral Tá, você vê que meu personagem é esse A gente tem um PV de 400 mil vida Eu jogo primeiro, graças a Deus Que não muda em nada Você não tem chance Na verdade ele tem muita chance Porque eu não sei exatamente o que fazer Eu vou começar jogando o quê? Não dá pra ah, dar sim, gente É porque eu não esperei o jogo eu vou invocar essa carta Não, eu tinha que ver o ataque dela primeiro Meu Deus do céu Essa aqui tem um ataque de 900 e defesa de 1400 O que, que eu faço agora? Não dá pra fazer nada Então você clica aqui e clica em mudar pra finalizar turno É a vez dele, tá? Ninguém liga Controle automático É, vai logo, ele é bot, né? Não! Não! Oxi! Tá em automático Gente, eu não sabia disso Caraca! Não, gente Eu fiz merda Não, velho Para! Para! Ele tá jogando por mim. Pensando essa batalha aí, moral? Ele tá jogando por mim. Eu vou render. Na moral, velho. Sim, daí que eu perdi. Perdi nada, meu filho. Tá, já perdemos uma batalha com a criança. Bora jogar com essa vagabundo. Não queria jogar primeiro, né? prefiro jogar segundo. Mentira. Vou invocar isso aqui tem um ataque melhor. Tá, e agora o que, eu, o que eu tenho pra fazer? Eu posso invocação especial. Esse aqui eu posso colocar como defesa. Que é uma carta vira, deitada. Em pé. Ela em ataque, né? Eu vou, vou ser, ativar o efeito de asa negra. Ó, eu não sei o que é isso, eu vou ativar. Aí eu tenho que confirmar alguma coisa aqui. Assim. <risos> gente, eu não sei jogar esse jogo. Aí vamos finalizar turno. Nunca mais clico nesse bagulho, velho. Você vai me ajudar, certo? Claro que eu vou te ajudar. Eu vou comprar uma carta. É automaticamente, né, gente? Tá, eu vou posicionar. Não, essa aqui tem um ataque sem. Essa aqui eu vou posicionar. É necessário... Não. Não, deixa. Deixa. Eu não sei o que eu tô fazendo. Posiciona esse aqui, eu vou mudar pra fase de batalha E vou atacar essa... Ela Ah, eu ataquei... Eu ataquei errado, gente Era com outra carta Meu Deus, eu sabia que era com outra carta, velho Ah, ataca, vai Ataque direto Aí, gente Tô atacando, certo? Era com outra carta, né? Porque ela tinha pouca vida E eu queria... Aí ah, eu vou mudar pra finalizar turno Nem terminei o que eu ia falar, né? Porque eu esqueci Broxei na hora Eu tenho que ativar esse efeito, né? Eu vou ativar Não sei por que eu vou ativar, né? Eu não sei o que é pra fazer Mas eu vou clicar nesse aqui Aí ah, eu virei Bosta Não, mano <risos> Não era pra sair <risos> O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar Não, essa aqui não Que essa aqui tá me perguntando um bagulho Que eu não sei Na moral Vou mudar pra fase de batalha Pra atacar ela Ela tá com 800, tá vendo? Ah, eu só tenho essa carta aqui Então nem vale a pena explicar <risos> <risos> então vamos... Ai, perdeu o treinamento de novo Pelo menos tá perdendo alguma coisa Agora eu tô com defesa Não sei pra que eu quero defesa Porque eu quero atacar Ou seja, a gente vai demorar um ano nessa batalha aqui Talvez eu só grave essa batalha O bom é que eu só uso só o mouse Olha isso, ela virou minha carta Ah não, fui eu, né? Ela me atacou. Poxa, ela é doida. Ela se atacou. Não entendi. Não, eu quero revirar essa carta aqui. Vou mudar a posição da carta. Mudei. Agora se lascou. Ela se lascou agora. Vou mudar logo pra fazer batalha com a carta. Ela tá com 500. Eu vou selecionar a menor carta. Que seria 300. Mas não vai dar, né? Vou matar ela. Então eu vou selecionar de 1000. Pra carta dela. Aí ela perdeu 500. Vai ficar com 100. E eu vou fazer um ataque direto. Pronto, gente. Ganhei. Ah, foi muito fácil, gente. Até que eu entendi mais a mecânica do jogo. Que seja sério. Ah, eu queria perguntar pra vocês. Se vocês já bateram bafo. É, eu não sei o outro nome. Bateu carta com a mão, entendeu? Com as cartas da vida real. E vocês já bateram nela pra ela virar. Já competiram com seus amigos. Eu não tenho amigos, né? Ele não quer me conhecer. Vai lá no canal dele pra falar pra ele me conhecer, tá? Vou lutar com mais essa aqui pra encerrar. E vocês já bateram uma, gente? Se vocês já bateram uma... Eu já bati quando era pequeno. Não sei se vocês batem ou já bateram. Mas eu já bati carta. Que coisa de criança, né, gente? você está em criança, só tem 18 anos. Tá? Mas se eu pudesse, eu batia, se eu tivesse carta, eu batia, mas eu não me interesso muito por carta, né? Pra ficar comprando, gastando com carta, vamos ver se é nessa aqui, eu consigo a sorte do primeiro E vocês podem clicar para ele mais rápido E gente, passa no canal do Sadar, que é muito legal ver os vídeos dele abrindo deck, abrindo coisa de Pokémon Eu durmo assistindo o um vídeo dele, não porque é ruim, né? Mas porque é bom demais, seu... a melhor coisa que me aconteceu foi ter conhecido com ele, ele. E a pior coisa é que ele fez ontem também <risos> Eu não tenho vergonha de falar não, gente Eu não tenho vergonha de falar Ah, eu posso mudar pra fase de batalha O que, que eu vou fazer? Ela não tem nenhuma carta eu Vou fazer um ataque direto Oxi, eu não mudei não? Oxi, eu não posso Eu não posso Ah, eu só posso atacar com essa carta? Não entendi também, né? Ah, pelo menos perdeu 300 é que eu tô indo Eu tô indo no um caminho certo, né? Oxi, eu perdi 500 Ah! Chocada, usando hack Vai minha filha, vai minha filha, vai minha filha, vai minha filha, vai minha filha, vai minha filha, vai minha filha, vai, minha filha. Verdade é uma verdade nisso, uhum, uhum, uhum, boa tarde <risos> Eu não sei, né, eu não sei o que dizer enquanto ela faz isso Vou invocar essa, não sei porque eu nem olhei o ataque, meu Deus, velho Eu nem sei os nomes dessas cartas Eu ia posicionar alguma, meu Deus, de que são do gato A carta maior, né, pra atacar Deixa eu ver se eu consigo atacar com essa ah, eu não consigo. Ela tá me bloqueando, gente. Tá bloqueando alguma coisa. Tá bloqueando aqui no meio. Eu não tô conseguindo atacar, velho. Fale com ele lá pra ele postar o vídeo da carta da Copa. Mostrando as cartas da Copa. Eu não comprei. Não vou gastar dinheiro nisso, né? Nem dinheiro eu tenho. Só pra ele. Vamos dar pra fazer batalha logo, né? Foi porque só tem isso pra fazer. Vou... É, eu não consigo. Tá vendo? De jeito nenhum. Eu não sei porque eu não consigo. Não, não, não, não. Ah, é. Tá certo. Pensei que era menor, né? Vai fazer um ataque direto. Eu quero retirar essa carta do meio. Não tá pra jampar nada. Caraca, velho. Minha filha, eu tô Perdão, desiste agora. A bicha já tá encaiada. Esse vídeo aqui, por que eu tô só falando isso? Porque ela é meu amigo, gente. A gente brigou ontem. Mas sabe o que a gente brigou? Porque a amizade que começa fácil, acaba fácil. E eu já tive uma amizade que começou fácil e acabou fácil. Então a gente briga porque a gente se ama, né? <risos> <risos> Brincadeira. Ele não gosta que eu falo isso não, gente. Porque ela é muito macho. <risos> Eu não sei o que eu tô fazendo Gente, eu tô com medo Eu vou colocar nessa carta do meio aqui Que ela já tá Fucked up Falar inglês aqui, né? O um palavrão Você não entendeu? Ah, eu vou adicionar, vai Não, não, deixa, deixa, deixa deixa. Ah, vai Tá, tá, tá ótimo Eu não sei o que eu fiz Não, eu vou, vou batalhar com essa aqui É sempre com a menor, entendeu? Não retirou nada Porque foi defesa dela E eu consegui, gente É isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui eu Não vai dar tempo de explicar muita coisa Sobre esse jogo Porque foi só isso que eu entendi E feliz aniversário Tá. Eu tô fazendo um vídeo pelo cara, gente Na moral Só deixa eu falar um bagulho Que aqui Acho que é aqui, né? Tem as trivas de duelo Que eu completei todas Tá vendo? Ah, não, não completei não Ah, tá indo pra de novo Resetou Joguei o duelo emprestado Que agora resetou de novo Eu fiz tudo O tutorial não vale, né? Porque você não ganha nada Você não vai fazer Tutorial, porque você não ganha nada Um beijo, um queijo Até a próxima, falou